A vida mística não é uma vida diferente da comum. Eu sempre falo que é uma vida muito parecida com a comum, só que os problemas elas são barrados são tratados de forma diferente. É, todo mundo que passa aqui, a vida, se, existem é, vários autores já falar essa frase aí, que o questão, problema não é o problema, mas é como nós os encaramos. Né? Isso é uma, é uma coisa prática, a gente, nós colocarmos o mesmo problema, para 10 pessoas cada um reage de um jeito um fala assim, ah, deixa assim mesmo paciência outro já chega com dor de barriga e sai correndo né? outro já vou correndo falar com a minha mãe, com sua opinião da minha mãe quer dizer, as reações são diferentes, cada um sofre não pelo problema é pela reação que dá então quando nós travamos a coisa aqui é evidente que para travarmos isso, nós temos que estar conscientes de um princípio para saber fazer uma coisa de forma racional, né Mas só saber, eu sempre falo isso, só saber que a preocupação nunca ajudou ninguém, já faz a pessoa parar de se preocupar. Tem várias pessoas que ligam, ah, eu tô a preocupação você para com ela. Não, mas não consigo. Fazer, né? Me fala um caso, um só, que a preocupação ajudou alguém. Então, ah, é, tá certo, aí para de se preocupar. Quando para de se preocupar, o que acontece? Parou a mente pessoal fluir o que? A real. Aí que nós falamos que surgiu a inspiração, ou a boa ideia. Tá? Todo mundo já constatou isso na prática. Estou só alertando. Todo mundo já viu acontecer isso. Se a pessoa for é, fazer as coisas correndo, para não ganhar tempo, vai, vai, vai, vai pôr a camisa lá correndo, só que arranca o botão. Não tem que tirar a camisa, pegar o botão. Ana, vai com calma, vai o sossegado, está tudo certo. Mas eu estava falando sobre o acidente que... Quando eu, eu bati o carro, eu percebi que uma coisa que eu não tinha notado quando eu, eu, eu fiz o diagrama aqui, que essa pessoa aqui que nos chega é a nossa pessoa, é a principal, né? É a principal. Se eu estou falando que eu não sou essa pessoa que a pessoa está enxergando aí, durante o um acidente ficou nítido isso para mim, eu estava com a consciência. É, eu, eu quero dizer o seguinte: se o carro tivesse o maior explorado esse risco, né? A consciência de existir, minha, estava tão desperta quanto agora. Não mudou nada. Aí que eu vi uma pessoa humana participando do acidente, que era o, o Darcy, né? Lá envolvido. Que eu, que eu entendi isso aqui nesse sentido. Então, uma pessoa, alguém aqui vai, por exemplo, viajar. Ou é, visitar alguém. Ela está fixa na... Mente no absoluto, e o boneco está o no Center. Quanto mais nós nos desvincularmos da aparência visível, menos ela vai ter problemas. Por quê? Porque nós estamos deixando de usar a mente pessoal preocupada, para deixar a mente do absoluto tomar conta. É por isso que acontece isso, de vir o sermão montanha, basta cada dia o seu cuidado, né? o dos inimigos, deixa ele, não né? um dia ele fica amigo não, não. fica tudo em paz, garanta a sua integridade você mora na montanha, não é para ser bonzinho para ninguém além de nós próprios está dando as leis cósmicas de vida perfeita né? como que a pessoa pode estar bem, vivendo um dia agradável com um raio de 10? é ela que está passando mal Agora ela fala, eu vou orar para aqueles 10 lá, para ficar bem... Aquele, aquele anúncio lá do Maracujina, né? Depois nós desatola ela. <risos> ela... Lembra da né, sua vida aquele anúncio? É aquele anúncio para mim é... é uma das melhores coisas que eu vi em televisão. a, a vaca está atolando lá, né? Depois nós desatola ela. Como o Maracujina... Ele... Eu percebi o fórum né, com isso aí. A pessoa fica tudo doido para resolver, tudo correndo, né? querendo resolver correndo significa inatividade né Tem pessoa que também não faz nada né? Deus faz existe ação ação não preocupação tá? bom ficou alguma dúvida que a gente falou aí eu só espero é que tenha ficado em cada um uma série de elementos a mais do que conheci antes de vir aqui Para trabalhar espiritualmente com, os, com essa vida complicada que está aí fora tá? Esse é o objetivo né? Além de nós conhecermos algo eterno Nós nos divertimos um pouco play center da vida aí, com, com os elementos espirituais Não dá para passar todos eles num dia só Complica, atrapalha até Eu deixei aqui, ó. Tem um livrinho que eu escrevi com esses princípios. Vou deixar aí para quem quiser tirar cópia. Combina quem não tem aí. E essas aqui também são duas apostilas. Que eu escrevi também. Muitas, muitas pessoas já têm. Quem não tem eu vou deixar aqui. Isso aqui não precisa me devolver. Eu só gostaria que combinasse quem não tem para tirar cópia. Né? que facilita para mim, né? Eu aproveito os encontros por causa disso. Aqui, aqui são.. Olho Como? O olho simples. É, são duas apostilas relativamente curtas, né? Eu não gosto muito de livros, de, de linguajar complicado, longo. Esse conhecimento, sabedoria e entendimento foi da autora do Ultimato, que eu traduzi. É profundíssimo e ensina a tratar espiritualmente qualquer tipo de problema também. Então, quem tiver alguma dúvida, se não entendeu, é, meu telefone é a Prima 521-9481. Tudo me ligar pela hora do almoço, em 12 horas? Primeiro que a linha está mais livre e 5 horas seu horário. Se alguém quiser escrever, tem... É senhor direto aqui para a correspondência, alguém quiser colocar uma coisa ou eu também direto para alguém escrever Pode escrever para xingar, para reclamar, para falar que não gostou, que não gostou, dúvida. Qualquer tipo de coisa lá que chegar é bem-vindo. tá? O, o que eu não quero é que a pessoa fique com a dúvida do que a gente falou aqui, se estiver realmente interessado. É, a gente descobriu que nós não temos, né? Por isso que eu Não é brincadeira, passa do que cara? Tá? É? Uhum. Não, não. O problema é um só. Crença em dois poderes, duas mentes. Se nós deixarmos a mente mortal de lado, reconhecendo a presença da mente de Deus ali, né? não tem mais onde estar o problema. Né? Aí que eu falei, é um processo natural de, de solução. Uhum. Alguém aqui nunca fez meditação? Uhum. Nunca fez? Uhum. O resto todo mundo já fez? Ninguém tem dúvida nenhuma do que a gente falou hoje? <risos> é? Não, eu já tenho... falo. Pergunta, sabe por quê? Porque um que pergunta tira dos outros sabores. Essa mente que você falou, eu preciso mudar essa minha mente para entrar a Cristo ou preciso mudar eu a minha mente? Como é que é isso? Essa? essa absoluta, minha mente absoluta, por exemplo. É só reconhecer a presença da luz, a sombra some sozinha. Esse é o processo. A luz aí, Deus é qualquer coisa, é uma luz, é uma É, é Realmente iluminada, consciência de luz, né?